Uhum. Meus irmãos, a verdade é que nos dias atuais tem muitos adolescentes e jovens que quando foram crianças e pré-adolescentes, serviam a Deus, adoravam a Deus, iam às igrejas sempre, falavam a língua dos anjos, mas, nos, mas atualmente uns estão perdidos nas drogas e no mundo do alcoolismo. Misericórdia ao Pai Santo, graças às mais influências. É por isso que nesse mundo não se anda com qualquer pessoa, porque? Porque nessa vida existem apenas dois motivos para as pessoas aparecerem nas nossas vidas. Que primeiramente temos para nos abençoar e segundo para nos amaldiçoar. Ou seja, tem pessoas que são para ser as nossas bênçãos e tem aquelas que vêm para ser as nossas maldições. Então tenha muito cuidado com quem você está andando.